Aviso o CIS antes de começar o vídeo Agora as atualizações de todos os Clube Pinguim vai sair nesse canal aqui Então se inscreve se você não é inscrito Continua acompanhando esse canal, não vai mudar quase Nada, só vai ter menos frequência Esse daqui vai sair todo sobre Clube Pinguim Porque eu tô fazendo isso porque esse canal tem muito Vídeo, é isso, acabou o Aviso o CIS Beijo. No vídeo de hoje eu vim trazer Sobre um novo Clube Pinguim Brasileiro que começou Agora em abril, esse daqui é o site esse daqui é o URL O endereço do site, eu vou deixar aí no comentário fixado para vocês acessar estou acessando aqui pelo navegador da Microsoft Edge e como vocês podem ver não existe mais o Flash né não suporta mais os Fresh, esses navegadores Então, eu vou utilizar Esse navegador aqui, ó O Fresh browsers que eu já tenho instalado Você também pode baixar, eu já ensinei como Instalar, como jogar Clube pinguim nele, no caso eu ensinei O New Clube pinguim mas também funciona para qualquer outro Clube pinguim e aqui Também vou deixar, se vocês quiserem baixar O launch dele, o aplicativo deles Tem aqui, eu não vou baixar, vai que uma ameaça Foi detectada, tô zoando, mas Eu prefiro não baixar, que vai ficar cheio de Aplicativos, eu não quero, para você Baixar o do Inundis, você tem que baixar esse daqui, ó. O ponto Ash. Eu nunca sei falar. É esse daqui. Que você precisa para o Windows. para Mac, eu acho que é o ponto DMG. Para Linux, é o ponto Deb. Eu vou deixar na descrição. Mas para windows é esse daqui, gente. Ó. Eu devia baixar para testar com vocês, mas eu vou jogar pelo navegador. Se vocês quiserem, também jogar pelo navegador. E vocês acham aqui vai estar disponível. Aqui não dá para jogar. E eu vou criar minha conta. Eu copiei e colei esse endereço aqui, essa URL e coloquei aqui no Fresh Browns e agora vamos criar um novo Pinguim no Clube Pinguim Avalanche Que é um novo Clube Pinguim Eu concordo, não li o termo de uso Concordo, meu nome No outro Clube Pinguim roubaram meu nome Tá gente, que isso, não faça isso Vou deixar azul mesmo, que dá pra virar O iceberg, e a tela antiga Digitar a senha, vou digitar uma senha Asterisco, asterisco, aquela de Sempre, pronto, digitei minha senha meu e-mail é aquele lá, o febraim Oficial, arroba Você precisa já ter o e-mail criado, tá? E esse daqui é do e-mail da Microsoft, Outlook, que eu prefiro mais do que o Gmail. Nada contra o Gmail, tá? gente Prefiro a Microsoft agora, por causa do YouTube. E vamos clicar em continuar. Você precisa ativar seu pinguim, então você tem que deixar já criado aqui. Eu já acessei meu e-mail aqui e aqui já apareceu os e-mails dele para confirmar como, conta. Mas dá para arrastar para ver o restante da página aqui. Ah, vamos clicar logo em ativar. Clica em ativar. Esse é o e-mail do meu PayPal também, quem quiser me mandar alguma coisa. Se vão que okay, ficou em branco. Será que é assim mesmo? Será que ativou? Eu não sei. Se você tiver algum problema, entra no servidor de Discord dele e relate os bugs que tiver no jogo, no aplicativo ou no site. O site só tem essa tela aqui, gente. Então, por enquanto, só tem essa. E a tela de recuperação e de criar conta. Essa daqui é a página inicial, já pra jogar, né? Então, eles não fizeram. Eu acho que já foi, né? Tá bugado aqui. Clicar mais uma vez, a última vez. Eu vou deixar tudo atualizado aí, porque eu esqueci se o DMG é pra Mac. Aqui. Acho que o Debian é para Linux e DMG Eu não lembro Mas a maioria tem o UDIS, Então é um ponto exemplo aqui E agora eu vou para a página inicial Que é essa de que já é para jogar, né? Não tem outra E aqui já carrega Porque tem um Fresh, fresh instalado nesse FreshBounce Como o próprio nome diz Então tem que fazer a assinatura que vou colocar meu nome Eu vou lembrar de mim nesse computador eu vou salvar minha senha Minha senha bem pequena, ok, tem esses dois servidores, é um formato antigo, já dá pra ver aqui, né? Então eu vou no Avalanche, porque eu quero conversar com todo mundo, e eu acho que meu nome, eu não sei se meu nome tem que ser aprovado, que geralmente tem essas coisas, né? Vamos ter tem que ser aprovado, ok. Por enquanto tá tudo ok, gente. Tá iniciando rapidinho. Essa aí é do Clube Pinguim. Eu não vou ler. Ah, lá tá com P509. É só a conta 509. Vamos fazer mil contas aí depois desse vídeo, tá, gente? E aqui, ó, tem uma mensagem aqui que é bem-vindo ao Clube Penguin. Não tem o ah, é um formato antigo, gente. Acho que é AC2, né? AS2. Não C2. Eu sempre falo errado. A S2. Ah, eu gosto desse formato. Deixa eu quero. Sabe o que eu quero ver? É a EPF. Pra ver se eu gosto do formato antigo e da mina também. Ah, tá no formato antigo. Ah, gente, boa, boa, boa. Aqui é da hora, já gostei. Esse daqui é muito, muito melhor do que aquela recepção do formato moderno que passa uma vibe mesmo de agente mesmo secreto. A ah, gente tem o que? Tem o, o lixão. Lixão não, gente. Tem, eu esqueci o nome disso. Mas tem, tem, eu não lembrei né o nome disso. Usina de reciclagem. Ai, ah, aqui, olha, gente. Ah, esse daqui é da hora também. Ah, gente, já gostei. Desse clube pingue Cadê? Não vai regar as plantas não? Aí, tá regando Olha lá, olha lá Tá jorrando água Vou Tomar um banho aqui já Tem um, o seu Ebert aqui Esse daqui é muito da hora, gente Eu espero que eles continuem assim Fica é a dica aí Deixa, Agora eu quero vir aqui na, dentro da mina E aonde é a gente escava Pra ver se tem Tem, gente Aonde um minera Antigo Eu gosto demais dessa mina Porque a é nostalgia pura, gente Porque é tudo antigo E é o que eu mais gostava Porque da Moderna ah, Parabéns pra eles, hein Colheu o AC2 certo eu amei, amei, amei, amei, não tô nem zoando Vou ver o plaza aqui, plaza não, centro Aqui eu prefiro o moderno mesmo Tem coisa que eu prefiro moderno eu, eu, mo eu prefiro o café moderno Porque é muito mais bonito, muito mais elegante Assim como a pizzaria moderna é muito melhor é muito simples, muito vazio uh... Vamos ver a praça aqui rapidinho Tem um palco, olha aí Pra quem gosta do palco, mais do que o shopping Melhor né gente, melhor né, que o shopping Não dá pra fazer nada, só aquela escada rolante Que é legal, a ah, pizza é antiga Ai ah, essa música eu não gosto, eu vou sair já Felizmente Seria antiga Deixa eu ver se já dá pra adotar um Puff Vamos ver se dá Eu não vou analisar os mini-jogos aqui, tá? Ih, é tudo R$ reais, gente É mesmo, a antiga versão dos Puff era mais caro aí capitalismo Capitalismo tinha diminuído Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que escavar, né? Jogar algum jogo pra ganhar moeda pra comprar meu Puff Vamos ver o Forte Nevado tá na maneira antiga também Eu também gosto Na verdade, moderno é mais melhor, né? Mais melhor ah, essa daqui de futebol eu prefiro a patinação mesmo. Futebol Não é a minha cara, gente. Mas já levou uma bolada na cara. Nunca me esqueci quando eu era criança ainda. A única coisa que eu não me esqueci. Aqui tem a prainha que é bem lá atrás, não é aqui na frente. A prainha, como sempre, é a cena prainha, né? Hoje das duas versões. Não tem a pista de skate, felizmente. É a versão antiga. E a praia. O projeto tá é simples, né, gente? Eu prefiro a moderna. Tem umas partes que eu prefiro a moderna e outras que eu prefiro a antiga. Vamos lá em cima, apague a luz. Menos é mais. Uma campanha da Rede Globo. Iceberg. Ah, iceberg. Sendo iceberg. Junto com a prainha. Não faz diferença nenhuma. Tipo, mudar. E aqui o Dojo, gente. Vamos entrar aqui no, aqui no meio. E dá pra jogar o Dojo, tá, gente? Tem que falar com o Sensei primeiro. Cadê o Sensei? Ah, o Sensei tá. tá invisível. E aqui.. Deseja entrar pra ver... Pinguim deseja entrar, precisa ver sensei no dojo e jogar desafio ninja. Precisa conquistar a faixa, vencer sensei e virar ninja, então pode abrir a porta. Entendeu? Mas o pátio, eu prefiro essa versão antiga mesmo. Porque aqui tem duas casas, né? Mas eu não me importo ter mais lugares. E vamos pro último que eu queria ver, que era o... Tem que testar o jogo, gente. Tem que testar um jogo. Que é a cabana, eu já tinha esquecido. Vamos ver a cabana, como é que Tá? Ah, eu prefiro a versão moderna. Realmente é mais bonito. E o soltão? O solto tá da... antigo também. Eu prefiro o solto assim, porque o solto é, geralmente é assim. Não é aquela coisa bonita da versão moderna. Então eu prefiro o soltão assim. Entendeu? Porque é exatamente o que um soltão é. Vou tentar entrar aqui num joguinho. Aqui é que o aquaduro todo vazio. Assim, para que fazer um lugar todo vazio, gente? Mas pelo menos tem um mini-jogo aqui, que é o Body Across. Eu acho que tá funcionando. Acho que tá funcionando a maioria das coisas, gente Se não tiver, eles vão atualizando Só vou esperar, porque o CPPs é novo Acabou de sair Vamos ver se eu ganho muitas moedas Aqui não dá muita moeda não, né? Eu devia ter entrado nisso Eu só queria mais 300 moedas Só pra adotar meu puff Não sair aqui, mas tá funcionando Ganhei duas moedas, ótimo. Olá, ó, oh, tem alguém aqui. Olá, eu sou Felipe Neto. Caval... Ah, eu esqueci que aqui é a prainha. A mina fica mais do lado. Me confunde a cabeça. E o centro de mineração fica aqui na frente. Eu vou pegar o chapéu aqui já. Olha, mas cadê o chapéu, gente? Tô muito perdido. E só tem 272 selos. Eu vou fazer isso depois em live, gente. Entendeu? Eu vou ganhar moedas em live. Ou seja, a versão moderna ganhou mais, mais 100 selos, né? Na as 3. Então, muita coisa. Por último, agora meu igru. Vou destrancar para vocês entrarem. Dar like no meu igru. Ah, não tem como dar like ainda? É, não tem, gente. O que que quando eu clico aqui, o que que faz? Ah, aqui as regras. Aqui o jornal faz o quê? o jornalzinho mesmo. Ai que legal, gente. O jornal. Mano, que da hora, velho. Faz fez tudo bonito, original. Cadê o catálogo de igru, gente? Ah, aqui é o meu igreja. Ah, tem aqui. Você tem que clicar em editar para aparecer o catálogo. Onde sai agora? Não sei como sai, então terminando aqui todo bugadão na tela. Que eu não sei como é que sai. Ah tá, reformar. Igru. Ah, aqui é o catálogo. Encontrei. É, mas eu tô pobre, então eu não vou comprar nada. Mas o catálogo atualiza todo mês, tá, gente? Que isso? Tô entendendo. Como é que sai? É? Aqui Aqui, Salvaigru. Ah, eu só esqueci de mostrar o Dance Club e a loja Pinguim, que tá na versão antiga. Tem uns provadores aqui. Ok, estilo Pinguim. Ah, tá bem versão antiga também. Tem muita coisa da hora também. Do cabrunco. Dance Club tá do cabronco também. Pinguinano, ganhei um selo. Meu primeiro selo, pinguinando Pinguinei por todas as salas Pinguinei por 30 salas Caraca, Eu já pinguinei por 30 salas, gente Vamos mais uma pra fazer 31 Ah, nunca vi essa versão, não Caraca Do cabronco, do cabrunco, ó Chupetinha ótimo. Nunca tinha visto essa versão daqui de cima não. Que incrível! Do cabrunco, do balacobaco Eu só lembrava daquela versão moderna, não sabia que tinha essa versão não. Amei. Espero que seja a original. Conhecendo novas coisas de 2023 no Clube Pinguim.